Go ahead. Bomba. mais um craft em skins de CS:GO feito aí pela China. Quem não tá ligado os colecionadores chineses já estão bem conhecidos por aplicarem adesivos em skins de CS:GO. Adesivos esses que ultrapassam às vezes 100 mil reais. E aconteceu mais uma vez, galera. Tava aqui no Twitter e eu vi aqui o post de um chinês falando que provavelmente queria juntar aqui ó a Nightwish, a nova casa do CS:GO, com esse adesivinho aqui, o LDLC holográfico, que é um adesivo comercializado em torno de 20 mil dólares Ou seja, estamos olhando para um itemzinho de CSGO Que custa 100 mil reais, galera Não é que o cara realmente pegou Esse sticker e fez o craft Parem, parem Um sacrifício por skins caríssimos Já não vale a pena Agora temos o K-Drop K-Drop. é mais simples do que pensas. Eu gosto muito quando tem vídeo De um craft sendo feito Então vamos acompanhar aqui, galera Diretamente da Steam Do CSGO aí, do criador Dessa nova skin, mano A Nightwish com 4 DLC Única no mundo, né, não preciso nem dizer Essa casa foi sem lançada aí Ao CSGO, já rolou um craft Antes que eu vou mostrar aqui, vou comparar Com esse craft que acabou de ser feito né? E a gente vai analisar também o inventário Desse colecionador, porque vai encaixar As peças no fim do vídeo, um craft no mínimo inusitado, né cara Não sei o que dizer ainda a respeito dessa combinação Quero ver dentro do CS Tá aqui galera, com a mágica do meu Servidor privado, a gente vai ver essa skin Dentro do CS, tá jogando Com ela mesmo, mas já vamos dar uma Analisada, que explosão de cores Pronto, tô aqui com a AK em mãos Galera, a AK Nightwish Com 4 LDLC, o Stash Track Junto ali, mano, o efeito holográfico Do LDLC é bem interessante, tá Ele tem o verde, tem o laranja Tem o azul, tem o roxo tem o Tenho rosa, cara, e volta pro verde é uma lambança. E a AK Nightwish também é uma AK super, né, cara? Super saturada, super explosiva. Uma combinação estranha tem mais dessa ou a com 4 dignitas? Eu achei essa um pouco mais clean. Achei que o adesivo se destacou um pouco melhor. Tem um contraste, né? Enquanto que essa com 4 SDLC, é o adesivo dá uma mesclada. Mas tem muita gente que também gosta disso, né? Do adesivo desaparecer realmente. De qualquer forma. Estamos falando de um craft aqui que custou 400 mil reais. mais o preço da skin que também não é muito baratinho não, por se tratar da top 2 mundial de acordo com ele. Eu puxei a Steam aqui do colecionador que fez esse craft e ele realmente é da China. Tá escrito ainda no perfil dele que ele sempre gostou do LDLC, mano. É isso aí, velho. Vamos analisar o inventário dele. Ó, logo de cara tá aqui. AK ah, cara, ele disse Rank 2. O meu aplicativo, a minha extensão, tá dizendo que é Rank 4. Mas como ele é da China e tal, ele não deve ter acesso aos mesmos sites que a gente usa, né? Mas realmente é Rank 4. Ele tem aqui já, logo de cara, uma skin que eu fiquei vendo e achei muito louco. Tá? Que é uma Desert Eagle, parece que veio do espaço, com quatro dignitas. E tem umas skins insanas aqui no inventário dele, galera. Duas luvinhas, Butterfly Safira. para que a gente já consegue ver que o cara tem grana, mas as skins que eu vou mostrar pra vocês vocês vão ficar de cara. Vamos começar pela Dragon Lore. Ele tem já uma Dragon Lore com 4LDLC, ou seja, tem um interesse aqui por trás desse craft. Ele quer que o preço desse adesivo aumente. Ele tem também uma M4A4 com 4LDLC. E vendo essa skin a gente entende um pouco melhor o gosto desse cara por cores vivas, né, e skins que parecem uma explosão de cores na terra. Dela. então ele tem já a Alp M4A4 e agora ele craftou aí a AK Nightwish, quem conhece de skins, pelo menos eu que sou um colecionador de skins bato o olho nessa aqui que ele tem e sei que custa uma fortuna essa outra AK dele aqui é uma 661, mas ela tem algo de especial que é o Stash Track, AK 661 Stash Track é algo muito raro e faz ela valer algumas vezes o preço de uma AK 661 sem Stash Track do mesmo float, então estamos olhando aqui para uma skin muito cara e aí, gostaram ou não? O que vocês acharam dessa AK-47, né, galera? Vocês estão ligados que gosto cada um tem o seu. Eu, particularmente, daria pra essa skin aqui uma nota 7. Por exemplo, eu vi já alguns crafts com LDC que eu achei mais interessantes, como é o caso da Gangner. Eu acho que aqui combina um pouco melhor, o adesivo fica um pouco mais aparente, enquanto que na AK ele some. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Minha nota 7 acho que tá legal. Quem vota mais aí do que eu? Deixa nos comentários a sua nota que eu tô curioso pra saber. E a gente se vê no próximo vídeo, galera. Já foram um milhão Milhão de dólares em stickers aplicados em skins até agora, nesse ano de 2022. Vamos acompanhar os próximos crafts, os próximos milhões de dólares. Tamo junto. Falou!